Fala meus amigos, Yuri aqui da Drone de Garagem, eu tenho um negócio muito legal para mostrar para vocês, achei uma empresa aqui do segmento de inspeção e nada melhor do que o Daniel para falar da empresa dele que ele representa. Olá pessoal, olá Yuri, como vai? Meu nome é Daniel Villas, eu sou diretor da Sovian. A Sovian é uma empresa nacional no ramo de monitoramento e inspeção e nós estamos trazendo agora aqui para o Brasil a Percepto. A Percepto é uma empresa israelense também no ramo de inspeção e monitoramento, porém com drones. É um drone é, que trabalha de forma autônoma, então você não precisa de um piloto ah, efetivamente ali olhando 24 horas, você ele, piloto, porém ele vai ficar mais num um, um stand-by para se precisar ah, de alguma coisa. E esse, essa solução é uma solução a insas, ou seja, é um software que tem inteligência artificial, que capta ah, imagens ah, através do drone. Essa imagem ela pode ser eh, de vídeo, ela pode ser térmica ou ela pode ser uma outra câmera que detecta gases. Isso é muito interessante. Ah, o nosso foco é a indústria, não é a parte ah, comercial e lazer, Então, é principalmente a parte ah, de indústria. Então, essa solução é uma solução que hoje pode ser trabalhada, para a indústria de óleo e gás, para toda a parte de mineração, para toda a parte de infraestrutura, seja ela rodoviária ou ferroviária, você consegue fazer isso. Você tem indústria pesada, monitoração e inspeção de parques eolólicos ou também uh, de solar, você consegue fazer essa, essas duas soluções trabalharem e te dar. E qual que é a grande pegada pessoal em relação a, a esse software? Eu capto as imagens, ele pega, manda isso através da nuvem para um software da Percepto de Inteligência Artificial, onde você vai guardando o histórico, então ele fez uma inspeção e detectou alguma anomalia. Por exemplo, se é uma estrutura de ferro, tem uma corrosão. Você chega e fala, você pode colocar um nível de corrosão ali. Numa próxima inspeção, ele vê a análise anterior e compara para você a evolução uh, daquela anomalia, se foi feita uma assistência um reparo, ali. Um com certeza. Ouça. Então essa que é a grande vantagem, é a rapidez da análise e os relatórios que, precisos que ele consegue entregar dessas análises. Então eu não vendo o drone. Ah, o que, que eu faço? Eu faço um, uma assinatura que você consegue utilizar o seu drone. E mais, ah, muito bacana que se você... Poxa, eu tenho já um drone. Como é que eu faço, Daniel? Posso usar meu drone? Ele pode usar qualquer drone desde que tenha geolocalização. Tendo isso, você consegue usar junto com esse software. E então, é basicamente isso, pessoal. Se vocês querem entender mais da Perceptor, entre em contato com o Daniel Vilas, que ele vai tirar todas as dúvidas de vocês. E claro, não perde nenhum detalhe aqui na Drone Garage. Valeu, pessoal. Abraço.